Gente, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo E o vídeo de hoje vai ser contando a história Uma das histórias que lá na minha escola Tem várias escolas Tem várias escolas, ó tá? Tem várias histórias, então, gente, se vocês quiserem que eu conte mais histórias Da minha escola, comentem aqui nos comentários Que aí eu vou gravar mais vídeos de contando Algumas loucuras que aconteceram na minha sala, na minha escola, tá bom, gente? Essa é só uma delas, porque tem muita, gente Você não tem noção, tem muita loucura pra contar Mas, enfim, gente Hoje eu vou, tô aqui pra poder contar o que a gente faz na hora do recreio, é né? Bem o que a gente faz na hora do recreio, sabe? Porque, sei lá, porque assim, a gente faz isso na hora do recreio em todo recreio a gente faz isso. Mas, né, vou contar aqui e tá? tal Então, gente, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você quer mais vídeos assim, tá bom, gente? comenta muito pra mim poder trazer mais vídeos assim Eu sei que eu tô um pouco sumida do canal, mas agora eu já voltei, gente E eu estou de volta, gente, e eu vou gravar muito vídeo pra gente. E, gente, o que a gente faz na hora do recreio é uma coisa assim Que eu acho que nenhuma escola faz isso, nenhuma criança Nenhum docente, ninguém faz isso na escola, eu acho, pelo menos eu nunca vi. Nossa escola tem dois andares, aí é tipo assim, não é muito grande, assim não. É tipo assim, dois andares assim, ó. Aí, a nossa sala fica no segundo andar e a diretoria fica aqui embaixo, né? Aqui embaixo fica a quadra, o parquinho, né? que fica a cantina e tal. E em cima fica as salas, embaixo também tem algumas salas, mas são, tipo, um, a creche, esse não lá. É. E em cima tem quase as salas, aí a nossa lá em cima e é o sexto ano, gente. Aí, é, na hora do recreio, a gente vai estudar, tapar tá, na, na aula. E na hora do recreio, a gente vai e tenta subir pra sala. Por que, que a gente tenta subir pra sala, gente? É porque tem, uma, tem duas mulheres, né, no caso. Uma se chama... Não, não vou falar nome delas aqui, né, mas... Mas são duas mulheres e as duas elas não deixam subir na hora do recreio, entendeu, gente? A diretora até que deixa de boa, não me não, se vê. Mas é a, essas duas aí são tipo... Não sei explicar o que elas são não, tá, gente? Mas só sei que elas... Fazem isso, elas ficam lá olhando tais, e não deixam ninguém subir para a sala durante o recreio, tem que ficar lá embaixo. Ou se subir lá para o segundo lugar, tem que ser só para beber água ou ir no banheiro, se tiver cheio lá embaixo. Tais. E o que, que a gente faz? A gente fica na hora do recreio aí, tentando subir para a sala. Falando assim, gente, parece que. É só tipo, ah, subir pra sala, tá de boa. Mas não, gente. É tipo subir pra sala mesmo. Tipo, é muito difícil, gente. É como se a gente fosse, sei lá, espião, detetive, qualquer coisa, mas é muito difícil, gente. Desculpem os latidos. É. Como é que fala? Academia, tudo os fêmeas aí batendo. É por causa que se eu fechar a janela vai ficar muito escuro, entendeu, gente? Aí vou ter que ligar a luz ali, o negócio ali e dá muito trabalho. Aí, gente. A gente faz isso, a gente fica na hora do recreio tentando subir, sabe? Tipo, subir pra sala e a gente vai, tipo, vamos supor que ela tá aqui e a gente tá aqui. Aí, tipo, a gente se vê ela lá, a gente tem que sair correndo pra poder tentar descer, pra ela não ver a gente, a gente tem que tentar subir sem ela ver a gente, porque se ela ver a gente, ela vai brigar com, com a gente. São duas, né? Então, tipo, tem duas entradas pra gente subir. Tem uma que é escada e tem outra que é rampa. Aí na, na escada fica uma, fica tipo, a escada é aqui E a, ela fica aqui na entrada ou um pouco mais lá pra trás E a outra rampa fica a outra mulher, mas ela não liga muito Tipo, antes a gente subia mesmo com ela vendo porque ela não ligava Ela não fazia nada Mas tipo, agora eu acho que, sei lá, a outra mudou na cabeça dela Que ela tem que importunar, a gente não pode deixar a gente subir de maneira alguma, gente Aí, gente, cada uma fica em uma entrada, né? Aí, quando tem uma aqui, a gente distrai ela pra ela poder ir pro outro lado, pra gente poder entrar por esse lado E... Ai, gente, é uma confusão e a gente vai e fica tentando subir, gente Então, gente, eu gravei hoje, é, hoje mesmo, hoje é dia 28 de 11 de 2018, o dia que eu tô gravando esse vídeo, né, gente? E eu gravei hoje lá na minha escola, que hoje é quarta-feira. Eu, eu fui lá enquanto eu tava lá no recreio tentando subir com os meus amigos. Ah, tá. E eu também subo com meus amigos, tá, gente? Eu subo sozinha lá. Por isso que eu tô falando gente toda hora. Aí a gente eu gravei a gente lá tentando subir, gente. E vocês vão ver aí um, um dia a gente tentando subir. E eu não gravei só eu tentando subir, gente. Eu gravei um pouquinho, deu na sala. Mas, tipo, não foi muita coisa, foi só eu falando o que te tava rolando um negócio lá na sala Vocês vão saber se vocês assistirem o vídeo completo Mas, enfim, gente, agora vocês vão ver eu tentando subir com meus amigos, gente Oi, gente! Douglas! É. Douglas, aquele dali, Yasmin e Tainá Olha, que eu vou me apresentar o seu famoso amigo retardado da Luísa, tá? É. <risos> <risos> Vambora, gente, a gente tá perdendo tempo aqui não, não, não, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Vou te lá, desculpa. Vai, vai, vai, vai. meu Deus. Ai, que não tá gravando. de falar O que aconteceu? Depois eu vou o que aconteceu agora, gente. Gente, Para, Para, de, falar. Falar. Para de falar. Para Calma aí. Outro Outro lado. acabar o meu e vou com Outro lado. Ela não tá aqui. Vai gente, vai gente. Vai gente. Gente, vem logo. Ela não tá aqui. Vem gente. Gente, aquela hora a gente levou bronca duas vezes. Vigília Diretor... Gente, gente. É, a gente, ela pode estar lá em cima também. Gente, a gente, já levou. Não vai deixar a gente se ver. Ali, ali. Gente, vem, vem. Calma aí, calma aí. A diretora tá olhando. Cara, é muito difícil não falar. Por que eu só quero ver o Tá, tá, vai, vai. Tá. tá, vai. Tá bom. Bora, bora, bora. bora. Para de gritar o nome dela, cara! Que... Gente, quando eu vou dar pia, porque eles estão falando o nome da diretora ou o nome de, de qualquer pessoa aqui. Então, não. Nome... Foi mal, foi mal. Gente, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos fingir que vamos beber água. A gente tá morrendo de sede, né? Tá muito maluco. Vamos beber água. Vamos beber água. Vamos ah, beber água. Vamos beber água. Deixa que eu coloquei. Vai, vai, vai, vai alunos, gente, eu vou ter que diga Outro, lado. Outro, Outro lado. lado! Vamos, gente! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai, vai! vai, vai. Deixa dessa conversa. eu ela disse, é Até não eu posso, né? Mas é outro. Caramba, gente. Gente, tá rolando uma estreia. Uma estreia, tá? Um aqui, mas acabou. Não olha! Olha, olha! Vou passar. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Mas é isso aí. Um beijo e tchau!